Aqui no apazicoelho.blogspot.com.br E também do Borussia Dortmund Brasil Estamos lá para mais um uh, Pré-jogo aí para vocês Para falar aí desse jogo Que nós vamos ter nessa Opa Nessa Sexta-feira Nós vamos ter a partida do Dortmund contra o Dortmund Vem com o Dortmund Chega para esse duelo com uma possibilidade grande, real, de conquistar uma vitória importante do campeonato, porque o Colônia vem da segunda divisão, trouxe o Odeste de volta, e que, de certa forma, pega um Borussia Dortmund, que é muito superior, e tem muitas oportunidades de, de você criar a sua chance de gol, de você buscar mais os seus resultados, e isso é uma coisa que a gente tem... É, razoavelmente percebido né, e, e, os jogos, a temporada toda em toda a a, a a certeza dentro do jogo, né? Então a gente já mais ou menos sabe que, o que, que se deve fazer e o que, que não deve fazer e por, nesse caso o, o Borussia Dortmund hoje ele vive um momento certamente muito melhor principalmente pelo elenco que tem, pela forma como tem. E se você comparar com até dois anos atrás, quando o Colônia estava na segunda divisão, era, estava na primeira divisão, quando caiu né, no ano do rebaixamento, o Tótomo estava ali na crescente, já pegando a, a, aquela ideia de você poder tentar ser campeão. Já era para ter feito isso há mais tempo, mas tudo bem. Mas agora... É um Dótomo que está muito melhor, está fazendo o um campeonato mais corriqueiramente, tem uma capacidade muito melhor, que a gente acredita que vai ser um jogo muito mais interessante. Agora, olhando para o jogo em si, eu garanto para vocês duas grandes coisas. Primeiro, uh, o Dótomo tem que saber lidar com a questão, se, se caso o Colônia fizer um gol no começo do jogo, começar a se defender, tem que reagir rapidamente, como foi contra o Ausberg. Se o time for defensivamente muito bom e já abrir pra cá rapidamente, o Dortmund vai ter mais tranquilidade, vai ter o campo mais aberto e a condição muito mais melhor para poder aí, quem sabe, estar dentro das condições de poder exatamente brigar é, pela vitória, é, é, dentro das condições normais dos, do jogo, da, das condições normais enfim, geral aí, que a gente é, mais ou menos a gente já tem é, como, como ideia, enfim, e que vocês é, sabem que eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso, né, da diferença dos elencos, enquanto quanto cada um ganha, né, e isso é uma coisa também muito interessante também de se falar, né, mas é, é isso que deve acontecer. O burke deve voltar para o gol, ele que estava com, aquela, com, aquela, com aquele problema do corte, na região da Tíbia, já tudo certo, treinando, na semana, desde a semana passada, já está em condições de novo normalmente. E deverá ser o um goleiro titular, a não ser que a boa fase aí, espetacular, que o goleiro Hitz vem tendo aí desde o início da temporada, mude né, de fato essa situação. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o Borussia Dortmund seja o grande favorito da parada do confronto. Principalmente porque o Dortmund tem que fazer aquela pontuação acima dos 76 pontos que eu venho falando aqui já há algum bom tempo. É que até o próprio Luciano Pabllo já tinha falado isso lá no começo da pré-temporada. O Dortmund tem que fazer pontuação muito grande, principalmente contra esses times que estão, que teoricamente vão brigar pelo rebaixamento, que teoricamente vão brigar, na metade da tabela, e que também uh, vão brigar pelo título, então, ou seja, seus pontos direto. Né? Tem que ter uma pontuação mais alta do que os 76 pontos que fez na temporada passada. Então, é um jogo de amanhã muito importante também para dar aquela, não só uma moral no time, mas também botar nessa ideia que os 76 pontos é, foram legais, mas tem que fazer mais do que aquilo. Né? Jogar também para fazer as vitórias acontecerem, para ter aí a, a, a, um nível de aproveitamento melhor dentro do campeonato, que é uma coisa que está precisando e que tá, tem, precisa ser colocado nisso. Até porque a Bundesliga, vale a gente ressaltar que volta e meia a gente discute o nível do campeonato, de como está e a situação de como ela está construindo-se, andando dentro dessa forma. Então, até muitos de vocês aí em casa, tenho, certeza disso, tenho a certeza disso, que tudo que você que você imaginou que pode ser a Bundesliga ah, no sentido de predominância, ela pode chegar a um ponto que todo mundo vai se igualar. Ou um ou dois podem se destacar, se destacar e o resto, elas vai naturalmente aconteceram durante o campeonato. Vamos ver como é que isso vai se lidar e, e também é aquela situação que eu sempre falo para vocês. Né? É, é só início de campeonato. Então, vamos aí ter a segunda rodada. Muito campeonato tem pela frente, muita coisa ainda vai acontecer. Só que o Dóton tem que realmente fazer a sua pontuação, ah, que é o fundamental aí dentro da meta de pontuação de campeão. Ah, não é meta de pontuação para a Champions League, né? É meta de pontuação para ser campeão. E isso é que faz a grande diferença dos principais soleiros da Europa é você fazer essa campanha de forma. Exemplar e espetacular. Cabe isso, o Luciano Sampabio resolver isso da melhor maneira possível, principalmente neste ponto do campeonato, ah, aí nesse início de ano. Bom, outras coisas também para a gente falar, né? O Os... Chadon Sancho, Sancho Sancho ele renovou, aliás, ah, o... não é que ele renovou, ele aumentou o seu salário. Agora vai ganhar cerca de 5, 6 milhões de euros por ano. Ele tem contrato até 2022, até pelo progresso que ele tem feito, de ter sido muito fundamental na temporada passada, pela qualidade técnica que ele tem e a maneira como ele se construiu e amadureceu dentro do elenco. Isso é um fator que a gente tem chamado muita atenção. Por outro lado, no outro lado da questão... Nós temos aí um, como é que eu poderia dizer, um, um, um Rafael Guerreiro que não se sabe se ele vai ficar no Borussia Dortmund por conta de que é, é, o Dortmund fez uma última proposta, segundo o Bild informou, de 5 milhões de euros de salário e 3 anos de contrato para o, o, o, o Rafael Guerreiro, mas... Uh, não, não teve ainda a resposta se ele não aceitar a proposta muito provavelmente nessa reta final de janela o português deverá ser vendido aí para o clube que ele quer PSG é, Que ele tá, tá adorando porque eu um tenho Thomas Tuchel o que tá lá é que é o que foi o treinador dele é tá doisinho para voltar para a França para ficar naquele campeonatinho que é horroroso cara, uh, mas e, e vamos ver aí o que, que vai acontecer nessas duas semanas que nós temos aí de janela. Tem a questão do Patrick Schinick, uh, o checo o que ah, na Roma, que pode que aquele venha para o Dortmund por empréstimo, né? O atacante da Roma. Vamos ter que aguardar para ver o que, que vai acontecer. E a gente espera aí um jogo extremamente importante, interessante, porque é aquele negócio agora, cada jogo, você entra naquele momento de... que Apesar de ser início do campeonato... Apesar de é ser do primeiro turno, se você quer ter a meta de campeão, você tem que encarar aquele jogo como se fosse uma final. E isso é para se estender durante a temporada 2019-2020. E voltou em casa, qual é a sua opinião em relação a isso? A sua expectativa? A, o que, que você espera de Colônia e Borussia Dortmund? chegou jogo que a, o Fox Sports vai transmitir ao vivo nesta sexta-feira. Três e meia da tarde, no horário de Brasília. A todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho like, para rede de notificações. E até a próxima.